Fala, rapaziada! Beleza? Sabemos que o futebol é um esporte de contato e nesse esporte de contato eu tive uma lesão grave no ombro. Mas passando aqui para informar vocês que a partir de julho, com a permissão de Deus, retornaremos com as atividades do CTS-9. Estamos organizando né, junto com o nosso coordenador-geral, Rodrigo, para poder implementar. Estamos aí nessa luta, né, organizando cada vez mais, sabendo que o CT tem muito a evoluir, só damos os nossos primeiros passos é um projeto a longo prazo aqueles garotos que tiver, não tiverem nenhum projeto aqueles garotos que estão em casa sedentários sem treinar aparece lá, nosso campo é no Campo do Dino no conjunto Feira 10 os treinos serão dia de segunda, quarta e sexta fica ligado na nossa página no Instagram fica ligado no nosso site nas nossas redes sociais porque vamos informar data que iremos retornar muito obrigado pelo carinho de todos vocês, um grande abraço fiquem com Deus e logo logo estaremos de volta, aí realizando nossos treinamentos, tanto tático, técnico, físico e psicológico, E o mais importante de tudo, evolução é nossa bandeira